E aí pessoal, beleza? Olha só a galera aí, já concluiu aí o desafio? Que bacana, hein? Muitos aí fizeram, né? Muitos também não fizeram. Enfim. <risos> mas a galera mandou, alguns mandou para mim, mandaram para mim os desenhos. Mas eu não, eu, eu prometi que, ia, eu falei que eu não poderia avaliar aí, mas eu vou, eu vi a necessidade nos desenhos e vou estar tá passando aí para vocês. Tá, vou estar explicando aqui para vocês alguma, algum detalhe que eu achei que deveria fazer lá no, no, nos seus desenhos. Alguma carência que eu percebi no desenho de vocês. Mas antes de eu, de eu dar aqui a dica, eu quero dar para você a, a novidade. Olha só a novidade. A gente vai fazer a próxima aula colorido. No próximo desafio, desenho colorido. Beleza? Com lápis de cor. Então já fique ligado, já, se você não é novo, se, é, se inscreva no canal, se você é novo por aqui. Curte esse vídeo, compartilhe aí, se você acompanha, se você está gostando dessas séries e desses desafios aí. Então já compartilhe o vídeo e tamo junto. Vai ser bem bacana aí o colorido, beleza? Então vou adiantar meu, aí pra você. A referência, se você fez a, é, o desenho pela, pela, pela, pela Xerox, né, olhando pra para não o que eu até falei lá para vocês fazer olhando pelo pelo celular ou pelo computador porque porque a imagem na Xerox não ficou muito boa fica muito clara muito opaca aí o aluno ele olha aqui ele vê só duas tonalidades né que é essa e essa e aqui tem três quatro tonalidades se você olhar bem claro que pelo celular é, pela Xerox não mostra né os detalhes mas tudo bem, né? Mas como é que você vai dar dica? sendo que o seu, de... o seu próprio desenho está diferente daqui? A minha tonalidade, eu peguei ela mais escura, que eu posso trabalhar com lápis 6B, como vocês viram aí. Tudo bem, você, pode trabalhar com seu... eu podia, você poderia trabalhar todinha aqui com 6B, poderia trabalhar todinha aqui com um lápis H, tá? Mas eu tinha que, eu tenho que, por mais que a gramatura, o lápis não seja compatível né, com a mesma tonalidade aqui, da referência, mas eu preciso obedecer as escalas, tá? porque existe um mito e as pessoas acham que para fazer um desenho realista eu, precisa, eu preciso copiar exatamente a cor, é? a cor da referência, não, eu, não, eu preciso obedecer a, a escala, tá? tem uma escala aqui, tem um degradê aqui, eu preciso obedecer pode ser Eu posso usar o lápis verde aqui, eu posso usar o lápis preto, eu posso usar o lápis... É, é qualquer cor, mas desde que eu obedeça aqui a, o, o degradê, né? A quantidade de cor, ou melhor, de, de escala que tem aqui, tá bom? Como eu, como eu fiz aqui, eu usei um lápis mais escuro, né? Que eu for lápis 6B, mas eu obedeci a escala, a obedecer a escala, tá? Entre o claro, o médio, o escuro, né? Às vezes algum detalhe super escuro, que às vezes quando verniza, o verniz ele compromete um pouco. Às vezes some, né? E faltou, é claro, mais, de, mais detalhes ainda aqui para ficar ainda mais... É, para o desenho ficar chapado, hein? A galera fala aí, né? Para não ficar chapado o desenho. Então, para o seu desenho ficar é, com volume, né? Para esse desenho aqui, tinha como esse desenho meu aqui ficar ainda melhor, tá? Com mais volume, esse, esse, esse, esse, rosto, esse rosto poderia ficar ainda mais... Esse, mais volume aqui, ó, mais volume aqui, né? Aí já eu tinha que mudar o formato de riscar, né? Existe aí uma, uma regrinha de você riscar. Eu não acompanho. Eu faço do jeito só, para vou toda a vida, né? Eu vou só pressionando, folgando tal. Mas além de você pressionar em alguns locais, né? Que é preciso escurecer, existe também a forma de você riscar, tá? Eu que não pego esses detalhezinhos. É, talvez no curso eu vou até fazer, né, começar a fazer desse jeito, mas leva tempo, é claro, né, às vezes eu não passo aqui no canal, eu faço, né, porque eu, eu, eu, é, um, é, uma, é um desleixo da minha parte, né, mas se você quer realmente fazer o desenho para ele ficar né, saltando, saltando do papel, você precisa mudar até a forma de você riscar, beleza? Em vez de você pegar aqui, ó, essa sombra aqui, em vez de você vir com ela assim, ó, você vem com ela fazendo esse movimento, ó, dá trabalho, esse movimento. É quando vem pra cá, ele vai, ó, né? Mas isso aí é uma coisinha que eu vou, depois eu posso até fazer um vídeo, é, mostrando pra vocês. Você, a gente vai fazer depois um desenho, tá? Pra o desenho saltar. Vamos lá aqui, ó, mostrar pra vocês aqui. Para o desenho, o é um exemplo dessa moça aqui. Para o desenho ficar tá vendo nesse nariz aqui, a gente percebe que o nariz tem volume, ele tá saindo do né, do papel, a boca do mesmo jeito, né? Porque porque aqui tem uma regrinha de você sombrear para que ele fique esse volume, tá? Eu posso estar tá fazendo um mapa para vocês depois de como de como faz é, esses esses tipos de sombreamento, né? faz o mapa todinho aqui no desenho para tá? depois vocês só mas isso aí, seja a é coisa mais avançada, porque a galera ainda não está conseguindo fazer nem essa parte do jeito que eu faço aqui, de da maneira né? do um jeito só, nem assim a galera não está conseguindo, tá bom? Então, a gente faz, a gente depois vê aqui aquele outro, aquele outro formato lá. Mas aqui a necessidade mesmo que a galera está tendo aí é justamente essa, né? De você mudar a tonalidade. Que a galera pega aqui, ó, a galera chega aqui, faz aqui todo de uma cor, de um tom só, né? ele pega, por exemplo, pega, ela pega, pega esse tom aqui, ó, exemplo, esse daqui, e faz todinho, né, aí depois quando ele cai pro claro, ele cai de uma vez, ele, aí fica só dois tons, fica o desenho, é porque eu não quero pegar referência, não quero pegar desenhos dos alunos para estar tá mostrando aqui, mas essa é a necessidade, eu vou deixar no card, no card aí, alguns vídeos onde eu ensino a fazer escala, escala de cinza, né, com lápis 6B, com lápis comum, Beleza, para você tá é, aprendendo aí a manusear a fazer essa escala, mas essa questão não é nem, né, não é nem tanto de fazer, é a questão às vezes aí, talvez tá, de, de, de perceber. Né? Às vezes o cara olha, você olha, o pessoal olha para um desenho aqui, a Xerox aqui ela tá mais, ela tá mais escura. Essa Xerox aqui, é. olha só. Você percebe aqui ó tem, tem tem gente que não consegue ver tem um claro aqui tem um médio aqui tem base escura aqui ó tá vendo? uns pontinhos mais escuro aqui ó é. esse esse degradê você precisa fazer é, no olha na imagem no computador né, que eu tô vendo aqui ele, ele ainda ainda destaca mais essas essa quantidade de, de tons ainda destaca mais então você, você precisa obedecer isso aí. Em questão do, do, do lápis, você pode usar, ele sei lá, todo desenho lápis vocês vezes, pode usar, não tem problema. Todo desenho lápis H, pode usar, mas desde que você é, obedeça a, a quantidade de, de tons, né, o degradê, beleza? Agora, se você quiser fazer exatamente igual a referência, beleza também, né? Seria, sei lá, que você ia usar, esse papel já não ia dar certo esses papéis, é difícil você encontrar, eu meu acho difícil encontrar um papel 100% branco. aí Eu tinha que usar aqui outro papel, e eu tinha que usar aqui um lápis H, acho que esse H3 poderia ser que funcionasse, para fazer né, essa primeira camada bem clarinha, depois eu tinha que mudar. Pressionava um pouco, depois já caía para outra gramatura, 2B, né? Se eu quisesse fazer exatamente da cor da Xerox, mas como eu sempre falo, eu não curto. Né? Eu, não, não, eu, não, eu não acredito que seja obrigado a arte sair igual a, a Xerox, né? a cor da Xerox, a cor do computador, né? de, de, um, de um jato de tinta, um toner, não sei. Eu acho que não precisa, você tem que usar o seu material, mas desde que você obedeça aí a regra né? de luz, a quantidade, de, de a escala, o né? degradê direitinho tá? para ficar... É, para ficar realista, tá bom? Sobre sair muito claro o desenho, a gente fica reclamando Ah, o desenho ficou muito claro, o desenho não sei de quem ficou muito claro Outros falam, o desenho não sei de quem ficou muito escuro Não, isso não importa Se o, se o cara quiser fazer o um desenho aqui bem clarinho, poderia fazer Mas desde que eu... Nem a Xerox, está bem clarinha Mas tem, a, a, a vocês precisam obedecer a quantidade de tom que tem aqui Tá bom? Não sei se estou conseguindo explicar aí para você, mas essa, essa, essa é a carência que eu percebi tem gente que fala, ah, a segurança minha ficou torta cara, isso aí é normal, né? principalmente se você for iniciante, claro ainda mais se você for fazer tem gente que está desafiando, fazendo por grade né? se você for 100% iniciante, claro que por grade você vai apanhar vai apanhar muito, né? porque é, é mais difícil do que o decalque beleza? mas tudo isso é treinamento você faz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Conforme você vai fazendo, você vai percebendo ah, o desenvolvimento aí do seu desenho conforme o tempo. Ok? Então, essa é a minha Só passando por cima aí, dando uma dica para vocês. Beleza? Então é isso aí. Próxima aula colorida. Tamo junto! Valeu! Até o próximo. Tchau, tchau.